Nopa, então... O Discord é uma rede social que todos nós abraçamos muito, principalmente nesse período de pandemia, onde o contato com nossos amigos é até para conhecer novas pessoas, por ser uma rede social pública e totalmente aberta em questão de servidores e usuários. Mesmo recebendo diversas críticas, não conseguimos parar de usar a plataforma, mas algumas vezes precisamos de reforço em certas questões, como a moderação dos tão famosos servidores, que é bem limitada com os recursos que o Discord nos oferece direto no aplicativo. O banimento comum é complicado, o que é comum? Um, também não é logado de alguma forma, complicando mais ainda a moderação e tudo. Por isso, assim abraçando abração do Discord, abraçamos também um recurso que não conseguimos nos imaginar sem. Os bots. É nesse caminho que vai ser o vídeo de hoje. Sobre moderação, administração, bots, críticas, por aí. Bora lá? Pois é, se o título que você está como Discord vai falir os bots de moderação, não é muito bem isso. Foi um quick Mas sim, algo aconteceu que eu gravasse esse vídeo. Tudo começa quando eu estava em casa com meu amigo tio Rick e estávamos dando rolê no servidor do GIM, quando eu fui ver o perfil de um cara. E como eu sou administradora de lá, apareceram botões para que eu banisse e quicasse o cara. Porém, junto desses botões, apareceram um botão que eu não imaginava nem ver lá: Timeout. Qual é o problema do timeout? Nenhum. Absolutamente nenhum. Mas eu vim aqui pra reclamar, porque mesmo não tendo problema, eu quero. O comando mute foi criado em botes de moderação com o intuito de privar as pessoas mutadas de falarem em canais de voz ou texto. Ou seja, priva as pessoas de interagirem de qualquer forma no servidor. Nessa ideia, o Discord ainda não havia executado as punições normais. Mas se tem algo que eu quero dizer sobre a moderação do Discord normal, sem bots é que é uma Quando se bane alguém... É preciso procurar pela pessoa na lista de banimentos para desbanir. Que até onde eu sei, não tem como fazer search em quem foi banido por IDs, se for sem bot, mas pelo banimento normal pelo Discord. Outra coisa é que alguns staffs têm o costume de banir pessoas de fora do servidor para evitar ataques de doxing, self-bots e usuários nocivos do Discord. O que para isso é preciso banir por ID. Mas um banimento normal do Discord não tem isso. É preciso que a pessoa esteja no servidor para ser banida, o que complicaria demais nesses casos de banimento preventivo. Já com bots no Discord, você pode fazer tudo que no banimento normal não se pode fazer e muito mais. Se pode banir alguém por ID, o bot compartilhado em servidores com a pessoa ou não, dependendo do bot, no caso eu estou usando o Dinobot como referência para esse vídeo. Ele logo os banimentos e um menu fácil de entender. Por isso, pelo menos no meu servidor e no servidor do Rick, um banimento normal é um banimento com um bot, onde a pessoa também recebe a notificação no PV sobre seu banimento, em qual servidor ocorreu e qual a causa. Já um banimento fantasma é com um banimento normal do Discord, onde a pessoa não recebe uma DM dizendo que foi banida. O banimento não é logado em menu algum, apenas na aba de banimentos do próprio Discord. Mas ok, o vídeo não está sendo gravado para falar sobre banimentos. Os banimentos foram apenas um exemplo da moderação simples, porém funcional do Discord. Como dito, o comando mute é um comando que priva os usuários de interagirem em chat, o que em outras plataformas como a roxinha é conhecido como timeout. Mas antes que os bots tivessem essa função, o discord não tinha. O comando mute, pelo menos da forma que meu bot GeoLazibot funciona, ocorre da seguinte maneira. Foi criado um cargo no meu servidor chamado mutado, onde as permissões no canais de texto são definidas para que o usuário não possa mandar mensagens, e nos canais de voz que ele não pode entrar, falar e nem nada. Quando eu quero mutar alguém, executo um comando onde o, jogo, o bot vai distribuir o cargo de mutado para a ID que eu apontei. Ou seja, o usuário vai receber o cargo e não terá permissão para enviar mensagens nos canais. Porém, em bots como o Dinobot, o esquema é diferente. Você aponta a ID, o tempo no qual o usuário vai ficar mutado e a razão do mut. Com isso, o bot ruia a ID do usuário, adiciona o cargo de mutado para ele, Loga em um menuzinho onde você pode ver todas as punições dadas a um usuário chamado modlogs e salva o tempo que você indicou. Enquanto o usuário cumprir a pena do mute, o cargo será retirado e ele poderá voltar a interagir. Se você por algum acaso colocou o tempo de mute errado no membro, basta ter o número do case em mãos e executar o comando duration, onde você aponta o número barra d do case e a nova duração, ou mesmo para a razão de qualquer punição. Só que o nome do comando é reason, você aponta o Número barre D do case e a nova razão da punição. Simples e fácil de utilizar. Isso no sistema normal do Discord não se pode fazer. Não tem a opção de alterar a razão de banimento. Mas ok, papo reto. O Discord viu que os bots de moderação estavam sendo muito utilizados para a função do Mute e criou uma nova punição em seu menu chamada Timeout. Copiando a função do Multi. Mas como o Discord consegue ser mal em tudo, o timeout também é complicado de se dar. E se você colocar, por exemplo, a razão e tempo errados no timeout, você não tem mais como mudar. Os usuários também não recebem nenhuma notificação no PV, nem que seja do Clyde ou Umpus. Clyde, que é o bot que nos desconecta quando estamos há mais de 5 minutos sozinhos numa cal privada, que enche o nosso saco por imagem não explícita, e o Umpus, que é o mascotezinho que eu não sei nem se é um porco um coala do Discord. Com isso, o Discord tá pegando as sugestões e inspirações, e, enquanto os botzinhos são bem trabalhados, fáceis de usar e bem mais úteis em alguns aspectos. O banimento do Discord é algo porco. O kick do Discord também é algo porco. E agora tem ação de time out. Discord, Eu sei que vocês estão fazendo algo porco porque fizeram até coisas inúteis que são práticas e criativas. Por que quando é algo importante não fazem direito? O roteiro desse vídeo foi escrito pelo Black Notepad de novo. Porque eu odeio OneNote e vincendo de Black Notepad. Abraços.